Na história da Grécia Antiga, lenda e realidade se confundem com histórias e feitos dos deuses-heróis. Por esse motivo, várias versões tentam explicar o surgimento dos Jogos Olímpicos. Reza a mitologia que os Jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules. Ainda na Era Antiga, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, para homenagear seu pai Zeus. Hércules teria plantado a oliveira, de onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa a ser usada por quem triunfasse nas competições. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 anos antes de Cristo, quando reis e monarcas formaram aliança no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia, onde, segundo a mitologia, também residiam os deuses e onde situava-se o Monte Olimpo. Vem daí o termo Olimpíadas e, desde essa época, disputada de 4 em 4 anos. No início, a única disputa era uma corrida de cerca de 200 metros. Depois foram introduzidas outras modalidades, como Pugilato, antecessor do boxe, Salto em distância, Arremesso de discos, Dardo, Pancrácio e a Corrida de Bigas, além do pentáculo Os atletas disputam cinco modalidades combinadas. Salto de distância, lançamento de disco, dardo, corrida e luta livre. Ah, só para você saber. Há 3 mil anos, os atletas competiam nos... E dentre algumas teorias, relata-se que seria para que todos competissem nas mesmas condições de igualdade. Ao final de cada prova, os heróis vencedores não ganhavam medalhas. Eram agraciados com uma coroa de ramo de oliveira. Durante uma batalha entre gregos e persas, o soldado Felipides percorreu a distância de 42 quilômetros que separava a cidade de Atenas e a planície de Maratona. O esforço de Felipides foi tão grande que ao chegar ao destino e noticiar a vitória grega, logo morreu com o desgaste da missão. Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e afirmou o controle total da região. As Olimpíadas continuaram, mas sem as atenções devidas. E em 364 d.C., o imperador romano Teodósio I, após converter-se ao cristianismo, proibiu qualquer manifestação religiosa do politeísmo grego. Seria o fim das Olimpíadas Antigas. 1500 anos depois, quando foi proposto pelo francês Pierre de Fred, conhecido como Barão de Coubertin, a reativação dos jogos a fim de promover a paz mundial e a competição amigável. Então o COI, Comitê Olímpico Internacional, foi formado em 1896, a primeira Olimpíada da Era Moderna foi realizada em Atenas, onde tudo começou. Participaram nessa primeira edição 241 atletas masculinos de 14 países, em natação, Tênis, tiro, ginástica, esgrima, assim como a primeira maratona. Desde então, os Jogos Olímpicos são realizados em países de todo o mundo e novos esportes vão sendo adicionados ao longo do tempo, inclusive com a participação definitiva das mulheres. A partir de 1936, em Berlim, quando o Comitê Olímpico Internacional reconheceu a participação feminina como atletas olímpicas, lá já estava a primeira brasileira a competir, a nadadora Maria Lenk. Finalmente, o revezamento da tocha olímpica, que sempre antecede cada Olimpíada. Seu acendimento em Olímpia na Grécia, viajando ao mundo até o país sede anfitriando os jogos. Anéis Olímpicos, com suas cores, representam cinco continentes, mas também representam todos os países do planeta. Pois, juntando-se ao branco, pelo menos uma de cada cor está presente em cada bandeira. Música a cada evento, os mascotes olímpicos são um show à parte, sempre divertidos de se ver. Caracterizam-se tematicamente, seguindo a cultura do país anfitrião. Música os Jogos Olímpicos já sofreram três cancelamentos por motivos de guerras mundiais. Em 1916, em Berlim, 1940, Tóquio e em 1944, em Londres. Tóquio 2020 também entra na história e será realizada em 2021 devido à pandemia do coronavírus. Em 1920, Antuérpia, Bélgica, o Brasil participou pela primeira vez de uma Olimpíada. E lá conquistou as primeiras medalhas da história, ouro no tiro rápido. A próxima Olimpíada, em 2024, será realizada em Paris, França, e em 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.